Isso não significa de modo algum que os proponentes de uma mudança progressista deveriam ter apoiado a administração Bush e a sua guerra. Mas as recentes mobilizações de massas não expressaram nem ajudaram a construir aquilo que era, sem dúvida, necessário neste contexto, um movimento que se opusesse à guerra americana e que ao mesmo tempo fosse um movimento com vista a alcançar-se uma mudança fundamental no Iraque e, em termos mais gerais, no Médio Oriente. Nos Estados Unidos, a educação política raramente procurou ultrapassar a repetição crua dos slogans preferidos. É significativo a esse respeito que, pelo que sei, nenhuma das manifestações de massas contra a guerra tenha juntado elementos progressistas da oposição iraquiana que poderiam ter oferecido uma perspectiva mais matizada e crítica sobre o Médio Oriente. E isto, diria eu, representa um claro falhanço político da parte da esquerda. Uma das ironias da situação atual é que ao adotar uma posição anti-imperialista fetichista, na qual a oposição aos Estados Unidos já não está ligada à defesa de uma mudança progressista, os liberais e os progressistas permitiram que a direita neoconservadora americana, na administração Bush, se apropriasse e até monopolizasse aquela que era tradicionalmente a linguagem da esquerda, a linguagem acerca da democracia e da libertação. É verdade que, como é óbvio, embora o regime Bush fale de uma mudança democrática no Médio Oriente, não irá realmente ajudar a efetuar essa mudança. Não obstante, o fato de apenas a administração Bush ter levantado esta questão revela duramente que a esquerda não o fez. Se, a uma geração, a oposição à política americana implicava o apoio às lutas pela libertação nacional como progressistas, hoje em dia a oposição à política americana é em si e por si considerada anti-hegemônica. Paradoxalmente, isto é em parte um legado infeliz da Guerra Fria e da visão de mundo dualista a ela associada. A categoria espacial de campo o bloco, que traduzia a versão global do grande jogo, ocupou o lugar das categorias temporais de possibilidade histórica e de emancipação enquanto negação histórica determinada do capitalismo. Isto ajudou não apenas a ofuscar a ideia do socialismo como além histórico do capitalismo, como ajudou também a distorcer o entendimento dos desenvolvimentos internacionais. Na medida em que o campo progressista era definido por um quadro espacial, essencialmente dualista, o conteúdo do termo progressista podia, ao nível internacional, ir se tornando crescentemente contingente, uma função do equilíbrio de poder global. O que a Guerra Fria parece ter erradicado da memória, por exemplo, é que a oposição ao poder imperial não é necessariamente progressista, pois existem igualmente anti-imperialismos fascistas. Esta distinção foi ofuscada durante a Guerra Fria, em parte porque a União Soviética se alinhou ela mesma com regimes autoritários, por exemplo no Médio Oriente, que tinham pouco em comum com os movimentos socialista e comunista. Na verdade, tinham mais em comum com o fascismo do que com o comunismo, e com efeito procuravam liquidar a sua própria esquerda. Consequentemente, o anti-americanismo per se foi codificado como progressista. Embora existissem e existam formas de anti-americanismo profundamente reacionárias, assim como progressistas.